Aí, Praia Brava vista em cima aqui, ó. A vista é muito, muito top. Tem uma galera fazendo surf ali, ó. Fala, Fala galera, Fala. muito boa tarde. Eu sou o Pedro da Partiu Arraial e eu tô aqui em Arraial do Cabo. E hoje a gente vai fazer a trilha 2, trilha da Praia Brava, rolando agora e a galera já tá aqui, ó. Todo mundo à nossa frente aí. Galera, vamos encostar, ó. Encosta aí, daqui a pouco a gente vai virar o lado direito. A galera já tá, todo mundo a postos Atravessando aqui, ó. ó. Agora é aqui, ó. Vai vamos subindo, vamos subir. Isso? Eu tô falando aí, Marcinha, pousada Bonanza, é Dani. Um oferecimento de pousadas Bonanza. <risos> tamo junto, hein. essa <risos> vai pro YouTube, hein. Vamos nessa. Simbora, galera. oh meu Deus do céu, vambora. Bom, galera, tamo subindo a trilha aí, ó. Marcinha à frente. Diana lá na frente. E lá o nosso guia... O nosso mascote-guia, Benjamin. Fazendo a guiada aí. E aí, Ben, fazendo a guiada legal aí? Oh. Essa é a trilha da praia? A, a gente essa trilha, essa... mesmo sem saber. A, mesmo sem saber, né? Que praia é essa que a gente vai visitar hoje, Benjamin? Praia Brava, um caminho bem difícil e perigoso. Praia Brava, um caminho bem difícil e perigoso. Que cobra por toda parte. Pô, oh, meu Deus, não pode falar isso não, Benjamin. Aí vai, vai espantar os turistas, Benjamin. Tem que falar que é muito tranquilo, não tem nada. Aqui tem cobra se for pelo meio do mar. Oh, rapaz, não pode falar isso. Pode corta, corta. embora. <risos> Aí, ó. Esse é um mirantezinho. É a primeira parada nossa. Era que a gente já tem uma vista da cidade, ó, bem legal. Praia dos Anjos. De onde saem os barcos. Praia Grande. E lá embaixo, lá. Praia do Pontal. Arubinha. E bora. Aqui que a gente continua. Partimos. Vamos continuar nossa trilha aí. Com o nosso guia Benjamin. Lá na frente, lá. Tá guiando a gente. Guiando a gente em segurança, Mas... né? né, Benjamin? Uhum. A trilha é muito ser... Segura? Um Isso, vamos lá. Ah, Tem que falar que é sobre... segura pra eu ganhar dinheiro, bem. Senão a galera não vai querer comprar não. A TV, não. não. é tesouro não. É um, é um, tipo de um que tá é Ah, é? Vambora, ganhando da gente aí. Opa, com sobrepeso. <risos> ah, é, meu Deus, que criança educada, né? Vai. Vai, vamos lá. Vamos embora. Sim, Trilha bem tranquila E de boaça De boaça Bom, chegamos na parte aqui Onde abre um clarão, ó. tá vendo? Fica bem mais tranquilo A gente dá uma caminhada É uma parte ou outra que tem uns matos fechando assim Mas de resto a trilha é muito tranquila E esse mato, ele... vez em quando a gente passa com umas facas, né? Um tesourão Nele fica legal. Mato volta, fechar de novo. A gente vai lá e passa de novo. Tchau. Vamos lá, seguindo aí. Ó, a gente dar um bom pedaço agora pela rua, assim, ó, bem tranquilo. Hein? Vamos aí agora, caminhando pela trilha. Praia Brava. E aí, ó, atrás de mim, quem tá aqui? ó. O Benjamin. Vamos nessa Gigi, Gigi, trilha amarrada pra... da Praia Brava. Eu, tô, eu, disse, eu disse amarrada com medo. Assim. Amarrada com medo. Topzera aí, ó chegamos ah, Olha lá. Linda. Praia Brava tá linda, linda, linda. vamos nessa? Partiu. Simbora. Aqui, ó. Linda. E a gente chega bem, aí. galera. Olha que vista linda da pra brava. Estamos descendo! Estamos descendo! Só evita pular, tá? Você não cair. Tem uma piscina ali ó. também. Só para aqui galera, ela é bem mais vazia, né? Os vídeos legal. que a gente faz aí. Um pouquinho de ali é na trilha, né? Dá Só com o papel aí, ó. Vai, Isso! Vai. Vamos nessa, vamos ver se o carro tá ali, não, não tá não. Bom, chegamos na escadaria da Praia Brava, a é, galera, aí é. é, galera Praia Brava, ó. Um oferecimento de pousada bonança <risos> É, gostei de você fazer, né? Gostei de ver sua, sua profissão é? lá, profissional. É, mano. a parada é... é Fala muito rapidinho, a próxima pode falar mais um pouco, desenvolver <risos> um pouco mais o assunto. É, né? Sobre a Pousada Bonanza, né? Isso. Aí, ó. Galera, a Pousada... A Bonanza fica na Praia Grande, pertinho da Orla. Você anda dois minutos, tá na Orla da Praia Grande. Já lugar topzera, você tá com sua família aqui, ó. Tinha um espaço legal é. pra caramba. Vai ficar em segurança. Espaço legal pra você poder sentar, tomar um café maneiro e ficar de cara pro deck dos pescadores, quem curte foto aí, ó. Fica pertinho do deck dos pescadores, ali daquela janela do paraíso ali, aqueles lugares legais de foto, e a orla da praia grande pra pegar um pôr do sol lindo. Então, você vai ficar no melhor ponto de Arraial. Show? Vou deixar a descrição da pousada pra vocês aí, é só seguir ali na descrição, clicar no link e ir direto lá pro perfil da pousada no Instagram. Aí é dá uma olhada lá, ver as fotos, o vídeo, que é top. Show! E vai encontrar a Marcinha lá também. Ó. Valeu, Vamos junto, vamos nessa. Praia brava, vamos descer, hein? Agora foi, agora agora foi né? Agora sim, Paguei, agora o momento dos patrocinadores, vamos seguir agora. Aí o nosso guia aí, ó. Vamos lá, bem? Vai na frente, hein? Vamos aqui, ó. Simbora, vamos por aqui. Seja rolando e agora a gente vai passar até o outro lado para chegar lá na praia, beleza? Vamos nessa. E Galera, aqui as ondas hoje estão um pouquinho mais zoadas, ó. Tá bem mais movimentado, mas ainda continua linda a praia. Tem uma galera que vem por aqui também, todo mundo indo no esquema. Vamos nessa. Simbora. E aí galera, chegamos, ó. É. Num ponto. Geralmente aqui quando a maré fica bem sequinha, aí é fácil descer. Todo mundo desce, vai descendo por ali, ó. Daniel, eu tô falando pra galera aqui no YouTube que quando a maré tá bem sequinha mesmo aqui, ó. Fica bem seca. O pessoal vem descendo aqui por essa parte preta aqui, ó Já mete o pé ali na areia de boa Agora, quando a maré tá cheia assim Aí a diferença é com o guia aqui, né, pai? Aí, aí, é aí. só pra quem conhece Vamos nessa vai descer devagarzinho e vai chegar lá na praia E eu não vou filmar Pra não mostrar pra ninguém o pulo do gato, né? Eu vou filmar a gente já lá na praia, beleza? Bora Uhul Praia brava, Chegamos, hein? Chegamos. Vamos nessa. Isso aí, Praia Brava, a gente de cima aqui, ó. A vista é muito, muito top. Tem uma galera fazendo surf ali, ó. Surfistas ali. Tem um cachorro também brincando com eles ali. Show bobão pra caramba. Praia Brava topzera. Show de bola galera, show de bola Cachorro aqui, galera. E aí, eu passei agora pelos surfistas ali. Eles falaram que o cachorro não é deles. O cachorro tá perdido aqui na, na Praia Brava. Parece que ficou preso. Quando a maré secou, ele chegou. E agora que a maré foi, é, encheu né? Aí ele ficou preso aqui, ó. E ele veio de alguma maneira pra cá, tadinho. Aí não sabe como sair, como ir embora com um olhar de desespero mesmo, cachorro. Aí Daniel vai se preparar, vai dar um mergulhão aí na água. Eu vou tirar uma foto vai dele lá? ali. Vamos lá. Eu vou tirar uma foto dele e vou mandar lá no Fala Galo. Pra, pra alguém que conseguir ver, né? Pra alguém que vê ele, já. Postar lá na prefeitura. Alguma coisa lá. Ui! Pra ele poder. Ui. Olhou o tênis todo. Tá bom também. Sem problema não. Olha aí, aí, aí, ó. E aí, aí, aí, ó. Um tudo, ó. tudo ao vivo também, ó. É. Cachorro um curte aí, ó. Curte legal. Cara, a praia trava. No pôr do sol é sensacional, cara. Ela é muito, muito top, quem tem a oportunidade de vir pra cá no pôr do sol, venha, você vai curtir pra caramba Você aqui uma paz danada, olha só isso, coisa maravilhosa A Dani tá lá fazendo os mergulhos, deixa eu dar até o final aqui pra poder ver como é que tá Vou mostrar um pouco pra vocês nesse cantinho aqui que é legal pra caramba Vamos deixar ele aqui Fazer umas fotos legais aqui também E o cachorro continua seguindo a gente, ó Olha ele aí, ó Continua seguindo a gente Pra cá agora já tem uma A praiazinha, ó Ontem essa água tava invadindo tudo aqui Agora já tem essa praia E eu acho que esse cachorro Ele veio por ali Eu acho que ele veio por ali, cara Aí subiu, né, veio daquela casa lá, pelo que o rapaz falou, veio da casa E agora como a maré encheu, ele não consegue voltar pra lá Eu acho que é isso, tadinho Eu vou tirar uma foto dele vou mandar lá na, no site da prefeitura Pra ver se alguém consegue ajudar Vou entrar em contato com alguém, né, botar no Fala Galo É então, uma página que tem aqui, todo mundo do Arraial, né Aí tá ele aí, ó Fica aí com a gente, de boa o Vinícius estava com a cara meio de, de raivoso, mas a gente foi descobrir que a cara dele era de assustado. Dela, né? Dele ou dela. De assustado. E é isso, vamos retornar. Vamos voltar lá. Vamos curtir o pôr do sol dali de cima, pegar a praia brava lá de cima. Vou pegar um pôr do sol. Aquela pedra ali, ó. acho que ficar é melhor ali de cima Vamos lá, chego lá O cachorro curte mesmo, cara O cachorro curte pra caramba, olha lá Curte mais que muita gente <risos> Ele curte mais a praia que muita gente aqui que vem pra cá Tá desfrutando de tudo Vamos então, ajudar ele Vamos ver se ele sai daqui Por enquanto, tem um dono, apareceu não Os ofícios estavam aqui e falaram que não são deles e a maré daqui a pouco vai subir, né? Vamos tentar ver se a gente abraça ele e leva ele lá pra cima. Eu tô achando que essa maré. Acho que essa maré vai subir antes de alguém ver a notícia e vir aqui pra resgatar ele. Eu acho que a maré vai subir e, naturalmente, ele vai acabar morrendo, né? Então vamos levar ele lá pra cima, só tomara que ele não morra da gente. Tomara mesmo, porque eu vou que abraçar ele né? e botar ele na. No meu, no meu braço. Olha lá, ele vem brincando de boa, olha lá, brincalhão. A gente com o maior medo dele. É dele ou dela, cara? Eu tô vendo aqui hoje. É ela, não é? É fêmea, não é? É fêmea, não é? Não? Ah, brinca, brinca pra caramba. Boa! Fala galera, finalizando nossa trilha, galera, por aí ó, todo mundo ah! Tamo junto, trilhadores rolando, o oferecimento de pousada, Boa nossa! Tamo junto, vou deixar o link na descrição aí da pousada lá no no, no texto lá embaixo, só vocês clicarem lá, procurarem ver que é topzera. Valeu, tamo junto, até a próxima! Fui, é nóis, valeu, valeu! Uhu. Fui!